Fala, fala, galerinha! Aí, sou eu sou o Norberto e sou o meu elefante literário com a tag Cara ou Coroa. A gente viu esse vídeo num canal gringo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma menina francesa super divertida. E a gente acabou traduzindo, então a gente vai deixar aqui embaixo, que é uma mistura de Cara ou Coroa com várias Consequência. Não vocês vão entender, mas envolve livros, algumas estão comentando. Mas, vida que segue. Vamos lá, vou jogar aqui a moeda pra cima, uma moedinha. E, dependendo se der cara ou coroa, vai ter uma coisa pra se fazer. Ou bom, uma, uma bom, pergunta. É, uma pergunta ou pra, pra fazer... Enfim, vamos, vamos pra frente. Vamos lá, primeira vez, quem vai responder é a Carol. Eu acho que eu não sei jogar direito isso aqui. Vamos jogar de novo pra ficar mais bonito no vídeo. Então. Meu Deus, caiu tudo! Eu acho que a gente dividia errado as funções. Vamos fazer mais uma vez, vai dar certo. Tá. coroa! Coroa pra Carol. Carol, por 30 segundos, venda um livro que você Caraca. detestou e faça todo mundo que tá assistindo acreditar nisso. Vamos começar a contar então: 3, 2, 1, valendo! Tá, esse livro é sobre um autor que há uns duas décadas aconteceu um suicídio coletivo. E ele resolve pesquisar e falar sobre esse suicídio, fazer um livro, né, sobre esse suicídio. Não sobre esse suicídio, mas sobre, o suicidio, sobre um suicídio coletivo. Hum. E as pessoas leem e mas elas começam a se suicidar. Entendeu? Então o livro vai contar essa história e a gente vai entender o que, que está acontecendo. Outro, e todo. Cala ah, a boca! <risos> e todo esse mistério <risos> vai <risos> ser <risos> desvendado. Foi no limite. Converseu ou não converseu? Aí, por essa sinopse, você jogar um livro bom ou um livro ruim, porque eu não gostei, né? Mas. <risos> daqui a mim gosta. É, mas, mas lendo assim parece ser bom, né? Ah, também achei. Mas é uma bosta. Coroa. Coroa, paz. Vai ser tudo coroa, que eu já tô com ódio. Um coroa. Essa situação que a gente tá... Pegue cinco livros da sua biblioteca isso. e crie uma frase com pelo menos uma palavra de cada dia. Vai ser ótimo isso aqui. Vou pegar... De olho fechado é melhor, né? Não, lógico. Acho... Vou pegar é. de olho fechado. Um, se eu derrubar alguma coisa me diz. Vixe, já sei qual é isso. Dois. Cuidado <risos> com coisa. Três. Tem alguma coisa na frente aqui? Tem. Então é que é um elefante, pelo amor de Deus. E aqui? Não, não, não. Esse Tem quantos já? Quatro. Quatro. Aqui, daqui. Pode Aí pegar é, pode. Vai, vai. Cinco. Vai, ah, logo. Cinco. Ixi. Fiquei tão aqui. Cinco livros. Pode adaptar? Não. Mudar o gênero de uma palavra? Não. Não, tá. gênero pode. Vai. É, tipo assim. Vamos lá, eu vou então dizer assim. Eu vou ter que adicionar uma, uma palavrinha. Não, um mas um pode i, ser. uma coisa. Pode, né? Pode. Então vai ser assim: um. Não. Longa crise. Longa crise secreta da hiena e do leopardo. Mas foram livros. Gostou? Mas dá pra ser uma frase. Essa é uma frase, né? Cara. Cara, finalmente. Cara, diga uma citação que te marcou. Eu não sei, citação não, gente. Minha memória pra essas coisas é péssima. Eu só consigo lembrar de vocês se chorar, visível olhos. Clichê, talvez, <risos> talvez. Mas marcou. Mas é ficou. uma citação que é, marcou a pessoa. É, exatamente. Então, fica essa mesmo. Fica, fica o príncipe. Deixa aqui nos comentários uma citação que marcou vocês pra gente saber. Partiu, próxima. Coroa. De novo? Toda vez é isso. Leia um pouco do livro que você está lendo no momento. <risos> vai ser muito boa Vou pegar. Pelo menos cinco linhas com a melodia de uma música conhecida. <risos> qualquer página tem que abrir essa Qualquer a... página, qualquer ah, página. Vamos abrir essa assim, Não, a parte que eu, que eu já é, li, né? já leu. É. <risos> Não dá spoiler. Calma, qual vai ser a música? Muito difícil. Vai ter que ser, então, que eu... O quê? Só que é, só que é difícil de, de fazer. Vamos lá. Todo mundo, aqui. tá aqui. Tá, tá, tá. Eu tô, até, eu tô calculando como é que eu vou poder fazer isso aqui <risos> Pera aí, vai <risos> ser é boa Tará. Acima de tudo, Joe ético Certa vez chamei a atenção para a ironia dele de sempre protestar contra a igreja Quando na prática ele era um exemplo de decência. E da honestidade que eles pegam Quando não estou te enchendo de mentiras e ódio contra você mesmo Retro com ele. <risos> a pior coisa que eu já fiz nesse canal, em dois anos, okay. Ai, foi ótimo. Agora mudou, ao contrário, mudou as categorias. Agora os desafios saem do mundo dos livros. Pronto. Beleza? Vamos lá. Joga a moeda. Cara. Cara, leia a próxima questão e suas as propostas, as categorias, todas as coisinhas, com um sotaque à sua escolha. Vamos lá. Meu Deus, tá tremendo, tô nervoso com essa moeda. Coroa. Fale de você. De... Você se lembra de uma situação inconveniente? Inconveniente. Que... que tem a ver com a sua paixão por livros. Livros? Livros? Não. Ah! O povo me chama de inconveniente, porque eu fico lendo na, nos cantos. Acho que as, já é conveniente não, isso talvez aí. Talvez seja essa situação. <risos> Vou ler agora. Coroa. Coroa. Essa é tranquila. Você gosta de ouvir música enquanto lê? Se si, sim, o quê? Não. Ah, eu queria, eu queria, eu juro que eu queria. Inclusive, a Ara tem uma um playlist que sim. é pra, pra ler e tal no Spotify. Já tentei, mas não consigo ainda. Porque eu fico prestando atenção na música e perco o foco. Uma vez eu fui escolher também não deu certo. <risos> Tem que ser uma música que você não conhece. E é instrumental, ainda mais. Eu não consigo. Cara. Tá. Qual é o seu animal preferido, exceto cachorro e gado? <risos> Conte por meio de mímica. Vixe. Qual é? é não sei, não sei. Não é o meu animal favorito. Porém. Como estamos aqui nesse canal, vamos fazer uma homenagem ao canal. E vocês vão ter que adivinhar que a homenagem é essa. O quê? <risos> Como é que faz? Vou fazer umas orelhinhas. Olha assim, ó. Tem que, pode falar, pode fazer som. É mimica não, né? <risos> Só assim, ó. Pode ir em bochecha aqui dos animais. Isso, bate. Vocês podem ver, né, nós aqui como sempre passando um pouco de vergonha nesse canal, mas é pra isso que a gente tá aqui mesmo. No box de inscrição tem as todas as perguntas, porque cada, cada perguntinha tem duas, né, uma pra cara e uma pra coroa, então a gente só fez uma delas. Talvez, né, a gente tenha sido desfavorecido ou não, vocês vão dizer aqui nos comentários. Mas a gente vai marcar algumas pessoas, né, taguear algumas pessoas pra fazerem esta Tag, também <risos> Vamos lá Talita Que tá voltando agora Talitando tá Talita. Kabuki Maravilhosa Yara, Maravilhosa Iara. Tridutes, Tridutes. né porque é, Acho que dá uma interação também Sim, de muita pessoa. gente Exatamente. E falando em mais de uma pessoa Rusgeek Lógico que quem quiser fazer assim de à vontade Lembrando de, né, dar os créditos pra menina que né? Criou, Criou ah, e tal ah, e tal. Enfim, a gente vai deixar também aqui embaixo. não se livres e à vontade para fazer. Foi super divertida. pelo menos a gente deixou, não sei se vocês... É... Ah, foi <risos> sim, foi sim! Se você assistiu esse vídeo até esse momento, incrivelmente, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Na o desafio, né, essas coisas que todo mundo já conhece. Da vida. Já basta falar isso? Vai. vai, Não, vai. Pal... Não, vai causar mais aí, né? É. Tá. <risos>